Aí, gente, vou fazer uma filmagem à noite pra gente testar o poder dessa lente Sigma 16mm e uma Sony A6400, a gente vai gravar com ISO bem alto para ver se ela capta todas as imagens mesmo em situações de baixa luz, low light. gente gente, meu nome é Alê, sou morador aqui do bairro Buritice, mais conhecido como Grego. Estou aqui tirando essa terra que fica depois da chuva, que acumula né desde todos os morros aqui. A prefeitura demora muito para executar o serviço, aí eu mesmo peguei a enxadinha aqui e tô fazendo o trabalho. Parabéns, cara